Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de literatura e formação docente. Hoje vamos falar sobre literatura e ética. Começo com uma citação de Diana Klinger que nos diz o seguinte. Com frequência os termos moral e ética são usados como sinônimos, referindo-se ambos a um conjunto de regras de conduta consideradas como obrigatórias, isso acontece legitimamente, uma vez que ética se origina do termo grego etos, conjunto de costumes, hábitos e valores de uma cultura, e que os romanos traduziram por mós, moris, de onde vem a palavra moral. Então, essa deve ser uma das acepções que nós mais conhecemos a respeito de ética. Mas, dentro do escopo literário, nós podemos relacionar a literatura e as subjetividades, e nesse sentido, a ética vai refutar a noção de identidade. Por esse caminho, nós estamos pensando no poder que a literatura tem de colocar os sujeitos em relação, em contato uns com os outros. E a identificação fica fora desse âmbito, porque o importante é estudar essa relação. Por isso que Klinger nos diz que a ética pode ser vista como uma forma de estar no mundo, e não mais unicamente pensando nessa questão da moral ou de, de relacionar como sinônimo de moral. A citação da autora, falar em ética é falar na busca de uma vida que vale a pena ser vivida. Agora vamos estudar um dos textos da nossa leitura obrigatória, que se chama O Paradigma Moral Gramatical. Kosson, nesse texto, afirma que a literatura teve várias transformações. E um dos conjuntos tradicionais é chamado por ele de paradigma moral gramatical. Na verdade, o autor está falando das formas de ensino da literatura e nós encontramos vários paradigmas ao longo da história desse ensino literário. Dentro desse paradigma moral gramatical, a característica mais importante é unir o útil e o agradável. Por isso, os textos literários são selecionados segundo metas de ensino e são duas metas muito importantes, o aprendizado da língua e o aprendizado de valores morais. Assim, dentro desse paradigma, nós temos uma concepção de literatura que diz respeito a um corpo de obras dado pela tradição, cujos critérios são a autoridade do autor e o aspecto modelar duplo, que são as regras da língua e de padrões éticos. Ou seja, são obras escolhidas especificamente pelo seu viés de trabalhar essa questão de ensino de língua e também trazer para o seu leitor um modelo de vida, um modelo de comportamento daquilo que é socialmente aceito. Essas obras formam o corpo e a escola dentro desse paradigma moral gramatical sempre trabalha com esses textos. Nesse sentido, o valor da literatura nos discos clássicos ajudam a compreender a humanidade, e é verdade. Mas a crítica que pode ser feita a essa seleção e a essa valorização da literatura no sentido do paradigma moral gramatical é de que ela está muito distanciada da realidade do aluno. Por isso, vale repensar este tipo de ensino. Os objetivos do ensinamento literário, neste caso, trabalham muito menos com o objeto estético e muito mais com a questão da correção gramatical e o comportamento socialmente adequado. Então, eu estou reiterando, a partir das afirmações de Coisson que nesse tipo de ensino de literatura, sempre sempre o foco será... Ensinar o aluno a escrever corretamente, a aprender padrões gramaticais a partir de textos literários e também trazer textos literários que ensinem esse aluno um padrão de comportamento aceito. Como é que se organiza esse paradigma moral gramatical? Bom, quanto à metodologia, se busca descrever detalhadamente o texto. Daí você precisa sempre usar textos curtos ou fragmentos. E o autor ainda destaca que esses textos, principalmente pelos professores, deveriam ser memorizados, uma vez que serão tão trabalhados na sala de aula, tão esmiuçados, que o professor precisa memorizar. Portanto, não cabem aí textos longos, romances. Você precisa realmente selecionar fragmentos desses romances ou escolher textos menores. E, para tanto, o professor também vai comentar cada parte desse texto para reforçar o seu valor linguístico e o valor cultural. Qual é o papel do professor neste caso? Transmitir o conhecimento e reger as atividades de leitura e escrita. E a escola precisa, então, organizar esses fragmentos a partir das suas temáticas, a partir do nível de complexidade, ou seja, em quais séries eles serão utilizados, né, em quais níveis do ensino, mas é a responsabilidade da escola simplesmente manter, e na verdade com isso ela acaba reforçando essa tradição, usar sempre esses mesmos textos. As consequências do declínio do paradigma moral gramatical, para finalizarmos essa questão, são elucidadas por Cosson. Primeiro, a capacidade dos estudantes de olhar para fora de seu mundo e de sua época em fraqueza, ou seja, quando esse paradigma foi substituído por outro, nós perdemos também esse aspecto positivo, que é trazer obras de outras épocas, de outras situações culturais, e fazer com que o nosso aluno tenha esse olhar que escapa e que foge apenas daquilo que ele conhece no presente. Também o autor aponta uma discussão atual se nós devemos ensinar sobre literatura ou ensinar literatura. Nesse viés moral gramatical, a literatura perpassa toda a formação do aluno. Então, não havia essa discussão. Uma vez que os textos literários serviam para formar formar esse indivíduo para a sociedade, para ter comportamentos adequados, não havia preocupação se estava ensinando sobre literatura ou se estava ensinando literatura. No segundo texto da nossa leitura, são abordadas questões a respeito da literatura e dos textos de entretenimento. Aqui já é uma discussão mais atual. Na verdade, nós consideramos os textos literários como clássicos, e muitas vezes isso faz com que eh, os alunos, os estudantes, achem que esses textos são muito difíceis, eh, muito inacessíveis, com uma linguagem muito rebuscada, várias palavras que eles não conhecem. Então, faz, isso faz com que o texto clássico fique muito distante dessa realidade, e acabe não sendo atrativo para os leitores, por outro lado, se há leituras mais acessíveis, isso nós chamamos de literatura de, ou leitura de entretenimento, mas entretenimento é, na visão do texto, um, algo que pode tanto ser positivo como, por exemplo, a ideia de relaxamento e também negativo, como a ideia de alienação. Um exemplo de prática dentro desse novo campo aí do entretenimento são as meschas literárias, que são aquelas que conjugam obras canônicas e não canônicas com foco no público jovem. Então, vocês podem ler no texto que há várias críticas em torno desse gênero textual, mas ele realmente atrai muitos leitores jovens, porque trazem obras clássicas com produções de seus autores que alteram alguns aspectos, inserem determinados personagens. Eu coloquei aí um exemplo que é citado no texto Dom Casmurro e os discos voadores de Lúcio Manfredi. Então, vocês podem procurar por essa obra e outras tantas que inserem dentro dessa ideia de entretenimento, vampiros, discos voadores e outras figuras. Nesse caso, eu quero reiterar o fato de que os nossos estudantes e a subjetividade deles se forma nesses encontros com o outro. Então, é, é preciso pensar, só trabalhar com os clássicos, o posicionamento de Ribas, é, precisamos ler e também precisamos entreter, ou seja, podemos sim trabalhar com gêneros textuais relacionados à literatura que são novos e que estão realmente é, no gosto, né, e sendo muito lidos pelos estudantes, pelos jovens, mas não podemos desprezar também a literatura clássica. O ideal é realmente fazer esse encontro. Para finalizar, eu quero ler esses dois pontos com vocês. A literatura deve ser tornada uma força diante do espetáculo do mundo. E Klinger nos diz, a pergunta pelo sentido está no centro da reflexão ética, mas qual é a exigência central para que a vida faça sentido? Poderíamos responder a expansão de si próprio. E essas são as nossas referências da aula de hoje.